Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui na Pemex, tá? Que é a plataforma mais eficiente de negociação e investimento de criptomoedas. Então se você ainda não conhece, tô mostrando aqui pra vocês. Inclusive, olha só que o Kevin De Bruyne, né, aqui. Então assim, galera, essa plataforma aqui é muito top. Vou deixar o link direto pra vocês verem aí embaixo, tá? Nela você pode fazer coisas como comprar cripto, negociação à vista, negociação de contratos, é, Femex Earn, academia, bônus de boas-vindas. Além de alguns diferenciais, né, como alto desempenho, funcionalidade, Funcionalidades avançadas, a mais forte segurança de carteiras, acesso ao suporte. Também você pode negociar criptomoedas de qualquer lugar, em qualquer hora, né? Por Store, Google Play, por exemplo. Você já pode estar tá com o seu aplicativo aí. E bom, a Pemex aí basicamente já tem um sistema de Launchpad, que é o que? Lançamentos. E basicamente eles estão aí apresentando a venda do Token Bot, né? Que é o TKB. Então, olha só, há um outro projeto novo que estará sendo lançado na Launchpad da Pemex. Dessa vez, o projeto em destaque é a inovadora plataforma Token Bot. Seu token nativo... TKB, que vocês estão vendo aí na tela então você deve ser um usuário Pemex para participar, por isso se você ainda não é certifique-se de registrar uma conta Pemex, então por isso que eu estou introduzindo para vocês tanto a Pemex, que é uma corretora aí que você pode usar com certeza quanto esse token, então você junto útil ao é agradável, né? além de ter uma conta em uma plataforma sensacional que é a Pemex, você também pode participar dessa Launchpad por ter conta na Pemex, então duas coisas em um, dois benefícios em um, então a venda dos tokens TKB irá aderir ao formato de assinatura padrão da Launchpad, eles vão começar a registrar os saldos USDT dos usuários a partir das 2 e 1 UTC do dia 3 de agosto de 2022 usando o método de cálculo encontrado aqui que você pode clicar para ver e a FEMEX irá acompanhar os saldos USDT dos usuários por 4 dias, das 2 de 1 UTC de 3 de agosto, às 2 de 1 UTC de 7 de agosto, e o valor final do USDT de cada usuário será definido como a média desses 4 dias, então corre né, se você ainda não tem conta e basicamente a TokenBot é uma rede tokenizada privada de negociação de liquidez Cross Exchange que conecta estratégias de investimento algoritmo a todas as exchanges participantes disponíveis na rede. Aqui tem mais informações que você pode acessar com seus próprios olhos: como site, link do whitepaper, Paper, Twitter, Discord e o contato geral. Ok, lembre-se também que vocês devem concluir a verificação KYC da conta para participar desta oferta de token e também devem ser de uma região elegível, ok? E um ponto importante para se destacar é que o EAO é exclusivo da FEMEX, tá? Então, inicialmente, só vai estar disponível na Pemex e quando listar nas outras exchanges pode valorizar ainda mais, né? Então, outros exchanges ainda vão listar esse token depois da Pemex. Então, se você quer ser um dos primeiros, tem que ser na Pemex e depois tem esse potencial de valorização porque vai estar sendo listado, por exemplo, tá aí, ó, Uniswap, Binance, é, Bybit, FTX, Huobi, enfim, Gate.io, ok? E galera, também não se esqueça das datas limites, período de cálculo começa 3 de agosto de inscrição começa 7 de agosto de alocação começa 8 e de distribuição começa dia 8, então eu sei que esse vídeo também tá em cima, então corre aí para você já poder participar, que você ainda consegue estar tá participando, boa sorte, lembrando todos os links vão estar tá embaixo, cara não tem segredo, bem simples de entender cria a conta na PMX, participa lá launchpad aí do Token Bot, aproveita essa oportunidade que eu tô passando para vocês você tem um potencial aí de valorização, com certeza fechou? Só para finalizar, lembrando que esse vídeo não é uma dica de investimento, mas sim um conteúdo informativo, tá bom? Tamo junto, valeu, até a próxima!